E aí pessoal, aqui é Lucas Ricardo, sou do canal 4 Cabras E agora eu vim mostrar para vocês o nosso novo quadro Que inclusive nós já lançamos o trailer dele já tem um tempinho Só que devido a questões de força maior Nós não pudemos lançar nenhum outro vídeo desse quadro antes Então, o que, é que esse quadro tem como proposta? É... Primeiramente o nome desse quadro é Os Quatro Noobes o propósito desse quadro é o seguinte eu, Marlos, Douglas e Nélio nós iremos jogar Tibia, isso mesmo Tibia aquele jogo velhinho, velhinho mesmo que a maioria das pessoas que jogaram algum algum MMORPG passaram por por, por Tibia é, o que acontece é Douglas, Marlos e Neil, eles nunca tinham jogado tibia antes eu joguei, a primeira vez que eu joguei já tem uns 11 anos né? já tem uns 11 anos, a primeira vez que eu joguei e assim, eu joguei outras vezes, mas sempre parando e nunca avançando muito no jogo então a nossa proposta é os quatro irem jogando juntos mês a mês né? E mês a mês e cada um escolheu uma profissão diferente dentro do jogo eu sou o Druidão Marlos é o sócer Douglas é o Paladino e Nélio é o Knight então o que acontece é, nós, mês a mês nós vamos analisar é, a experiência de cada, de cada jogador e a experiência e o skill de cada jogador Pra, e de acordo com esses números é que vai dar o noob do mês que vai ser o vencedor e vai ter sempre bom, alguns prêmios alguns melhores do que outros mas sempre vai ter alguns prêmios mensais para esse noob do mês e lógico são prêmios dentro do jogo então assim vai com certeza vai dar alguma vantagem e vai estimular os outros jogadores a tentarem alcançar esse outro esse outro o cara que ganhou. Então o que acontece? É, nesse, o que seria mais ou menos essa competição? É, quem por exemplo ganhar mais, quem por exemplo upar mais no mês, quem par mais no mês e quem quem par mais no mês, tanto em experiência com os skills é que vai ganhar. Ou seja é, já vamos supor que estamos no segundo meio no segundo do noob do meio Então um, o jogador A no level 40, o jogador B no level 35 Ao terminar esse mês, se por exemplo o jogador A que estava no level 40 ele estiver no level 50 E o jogador B que estava no level 35 estiver no level 49 Logicamente que o jogador B vai ganhar porque ele upou mais leves do que o jogador A. Apesar do jogador A estar com mais experiência. Outra coisa, ao, quando, quando todos chegaram no level 8, todos ganharam alguns equipamentos básicos para avançar nesse jogo. Por exemplo, Paladino, por exemplo, ganhou. Algumas lanças, calça, armadura, essas coisas, sabe? Do mesmo jeito o Sorcerer e o druida também ganharam essas coisas, capa, já ganharam as armas dos próximos levels. E, e assim, e nesse sentido o jogo, e assim, a gente vai se divertindo ao longo do tempo e vamos tentar semanalmente trazer vídeos novos sobre esse nosso quadro e eu particularmente eu estou achando muito divertido pelo menos o que eu vi desse quadro está muito divertido mesmo gente então por favor é, então só para finalizar por favor se inscrevam aí no canal curtam e Pessoal, é só uma coisinha que eu já ia esquecendo. Para finalizar o vídeo, fiquem aí com uma demonstração de amor próprio de Douglas.